Olá, seja bem-vindo à disciplina Uso de Mapas Conceituais como Ferramenta de Aprendizagem do curso de pós-graduação Lato Senso e Informática na Educação. Bem, meu nome é Henrique e como você já me conhece da disciplina passada, vou apresentar diretamente essa nova disciplina. Você vai ter a oportunidade de conhecer os mapas conceituais enquanto ferramentas de aprendizagem. Eles são uma ferramenta muito poderosa que servem, sobretudo, para organizar e representar conhecimentos. Eles vieram baseados na teoria de aprendizagem significativa, onde o aprendiz constrói um novo conhecimento a partir de um conhecimento já bem consolidado, ou seja, que dão significado à nova aprendizagem. Graças à digitalização e à internet, o mapa conceitual teve o seu uso muito difundido nos últimos anos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 pois é através deles que você irá organizar a quantidade de tarefas a serem desenvolvidas sem sobrecarregar o seu tempo. Invista na sua formação, estude, faça as lições, desenvolva as atividades propostas, compartilhe as suas ideias nos fóruns, interaja com seu tutor, peça ajuda e exercite a sua aprendizagem oferecendo ajuda aos colegas. Assim vamos criar oportunidades para o seu crescimento